Nenhum dos dois vai falar nada, agora eu vou resolver ficar caladinho só porque eu cheguei, eu isso mesmo, aí, mesmo? Chegou, nem vi que você tava aí, nem falou nada comigo. Chegou cedo, que é você chegou? Cheguei, cheguei agora Bruno, agora. cheguei agora Bruno. Só que na verdade eu tô participando dessa conversa faz tempo, né? Sabe por quê Bruno? Cadê? Chave, pinto, glúteo, celular, aqui ó seu celular ficou ligado, amor, ó, tava ouvindo a conversa faz tempo, chama-se desligar aqui, ó, pronto, já tô participando hum. da conversa. Gente, mas que descuido, né, Bruno? Pois Imagina é. se a gente tá falando aqui de alguém ou contando um, algum segredo. Meu Deus, que pena! Eu, eu, eu sempre me descuido mesmo com isso, mas olha só, eu, eu vim, a gente tava tomando um café, porque ele, ele veio me pedir ajuda pra gente ir lá pra, pra você casa. ir lá ajudar o Helles funcionário que não tá conseguindo tadinho tá, da saída dos carros da Pô, externa, é que, não é verdade? pois é, não tá se entendendo com o programa, eu tô te falando meu amor eu ouvi cada palavrinha, cada palavrinha ai eu falar nisso, hum. ai, eu adoro seu personagem, eu, eu não acompanhei fazer. muito essa novela não, por conta hum. do trabalho, essas coisas assim hum. Mas, ai, eu adoro você interpretando. Hum. <risos> o Rodrigo, né? Ai, parabéns. <risos> Obrigada. Agora pode recolher seu carinho de sonsa, tá, amor? Porque eu não tenho a menor aptidão pra ser seu amigo. Yeah. Eu não tenho, dá licença, eu falando com ele, eu falei com você. Eu não tenho aptidão pra quê? Pra poder ser seu amigo em nada. Eu não tenho roupa, eu não tenho estômago pra poder te. Engoli. Então, não precisa de bancar sozinho pra cima de mim não, porque eu conheço pessoas como você, tá? Eu consigo ver além. Eu não sei como, mas eu vejo, sabe? Eu consigo ver o que você tá pensando e vou te dar um toque, tá? Pensa, mas pensa muito antes de entrar em uma e bater de frente comigo, real. Gente, mas o que foi que eu fiz? O problema mãe, é o que você quer fazer. Você tá querendo fazer, porque você sabe, eu sei. Não vem bancar de santa para é. cima de mim, não. Justamente comigo, que sou dona do altar, é né, tira, bebê? É a de trabalho. Eu, pô, olha, falou, a palavra que eu queria Local de trabalho. A gente trabalha aqui, né? Somos assalariados, né? A gente passa ali, bate um ponto, né? Todo mundo passa que achar. Uma empresa grande como essa, né? Com milhares de funcionários. E aí você tinha que pedir logo ajuda de quem? Do meu marido. Meu Deus, não tinha outra pessoa nesse corredor para poder pedir. Mas, claro, o Bruno é um super-herói. Não, não, super herói, cadê meu Clark Kent? Rasga essa camisa aqui ó e sai voando, Superman. Não podia pedir ajuda pra pessoa nesse cacete? Claro que eu podia, né? mas eu me hum. ajudar o Bruno porque eu conheço. Claro, claro. Então agora tá na hora de você me conhecer. E eu vou te dar um spoiler a meu respeito, tá? Eu sou o demônio, principalmente quando eu tô cuidando daquilo que é meu. Yeah, chega, calma aí, vai lá. pede pro Ah, pode claro. Mas olha, desculpa, programador. Eu não queria causar uhum. nada disso. Eu, tá? comecei, eu espero não sei. Depois você tá. de novo, ah, não tá. nada. Não causou nada. Vai, vai indo, vai indo. Meu Deus, que bonitinho. Ele não queria nada disso. Yeah. Então. O que foi isso? É verdade. O que foi isso, né, Bruno? Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Uhum. O que, que tá passando assim, ó, pela sua cabecinha? Nada, ele não tá passando nada, ele é só um colega de trabalho, mais nada. Ah, só um colega de trabalho, claro, um colega. Sabe qual é o seu problema, Bruno? Que você não tem ciúme. Mas, claro, você não tem ciúme, é um direito seu, não posso fazer nada, tenho como mudar. Agora, quando eu tenho ciúme, eu sou o quê? O louco, o explosivo, o estourado, que vê coisas onde não existe Ué, a você verdade. você tá sendo explosivo, ah, não precisa né? necessidade nenhuma, não tem mais nada a ver. O que a gente teve, ficou no passado, acabou. Ah, ficou no passado, eu visto vi, então eu quero lembrar, quê? É saudade? É saudade, é vontade? saudade de uma época, ah, do de mesmo, uma passou, época. já foi ah, já foi. Já foi. Ah, então já foi. Ué. Meu Deus, amor. Panta. Tô Quanto? falando com você. Você chega aqui, dá um né? bom dia. Não fala direito comigo, né? Hum. Todo bom dia. Vindo, vindo. Olha só, pra combinar. Vinho. Ah, pro inferno. Você vai pro inferno. Você, é seu ex, memória, lembrança, saudade. Todo mundo. pra puta que te pariu. Eu vou te falar uma coisa, viu, Bruno? eu Não tenho a menor vocação pra ser feito de trouxa, tá bom? Você não encosta em mim, você não tem a de mim, não, tá? Fecha a porta. Agora é só o que me faltava, Ian, dar o vinho. Ian, com o signo Ian! Se ouviu a palavra, estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, Pablo? Não, Bruno, não estou indo embora. Eu estou indo no meu carro, lá, lá, para poder pegar uns negocinhos, porque eu, eu, eu, eu tenho um contrato. Um contrato de uma novela pra poder assinar, é só isso. Ah, assinar o contrato de novela? Ah, pois é, não falou nada. Pois é, por que será que eu não te falei nada, Bruno? Meu Deus do céu! Ah, lembrei! É porque... é porque o quê? Você, meu marido, claro, está mais preocupado com o seu... ex, que saiu da onde? Das profundezas do inferno enviado por Satanás para atrapalhar o nosso relacionamento do que preocupado comigo. Mas tudo bem, eu não vou reclamar não, queridinho. Tá tudo certo, viu, Bruno? Ian, yeah. para com essa palhaçada com essa é insegurança, idiota! Não tem nada a ver isso, que ideia! Bruno, você sabe, você sabe que este cara, esse, esse menino aí, ó, esse ex seu, ele vai ser problema, ele vai ser problema pra nós dois, você não sabe disso, Bruno? Nós dois, hein? Não, você precisa parar de achar que todo homem é uma ameaça pra você, que toda pessoa que se aproxima de mim vai me tirar de você, o que vai me afastar de você é essa sua atitude, para. No fundo, Bruno, sabe o que me deixa da vida, o que, que me dói, o que, que. É que você. Você é um cara. inteligente. Você é um cara instruído, você, é um você é um cara vivido. Você sabe que esse, esse, esse, esse ex aí, essa peste, essa desgraça desse menino, ele já lançou o quê? Uma sementinha? Plantou uma sementinha do mal no nosso relacionamento. Mas pra você é muito melhor você achar que eu sou doido, que eu sou maluco, que eu sou o, o psicopata. Fata, é ciumento, né, do que você assumir isso Mas tudo bem, Bruno? Fala. Ouve, tá tudo bem Você pode voltar lá pra você poder ajudar o, o, o, o funcionário Pra você ajudar o seu ex Pra você fazer tudo que você tem que fazer Porque eu, Bruno, eu não quero causar problema pra você não, amor Eu não quero causar o melhor problema pra você, entendeu? Só vou te falar uma coisa, tá? Você pensa, Bruno, você pensa Mas pensa muito em tudo que você tá fazendo, tá? Porque toda ação tem uma reação ah, você ama! Que bonitinho, né? Só que eu posso te falar uma coisa, Bruno? Mostra. Não fala não, tá? Mostra. Dá licença. Olha, olha aqui, eu vou te falar uma coisa, tá? Eu preciso muito mais do que um protótipo de beijo pra você me convencer disso, tá? me dá licença. Pensando bem, mas pensando, só pensando, talvez com dois. Não, peraí pra o meu de você. Três. Talvez seria um número bom. Só que eu tô com vontade de não, tá? Você me dá licença. Segura que você fala comigo. E aí? E aí? Como é que o está? Tô tá bem, terminei de guardar tudo agora. Vou só pensar numa comidinha rápida pra gente comer que depois você tem que trabalhar. Não precisa cozinhar nada pra mim, não. Eu tô sem fome. Aliás, eu tenho que dar uma ligação pra, pra Maria pra perguntar como é que tá a Mirti. Entendi. <risos> é... Nando, eu... queria aproveitar e te pedir desculpas pelo que aconteceu. Eu tô muito envergonhado, sabe? Jardel, tá tudo bem. É sério, olha, eu acredito que não é culpa sua isso que aconteceu. Tá? Tá, eu. Eu tenho que procurar ajuda mesmo. Eu vou procurar os meus pais e.. Sei lá, pensar em fazer uns instantes. É assim. Ah. Não, tá certo. Olha só. Jardel, o primeiro passo pra gente resolver um problema é a gente reconhecer que tem esse problema. E você já fez isso. O que é muito importante. E você ouviu Ian. É... Eu tenho os melhores amigos do mundo e eles agora são seus amigos também. Verdade, tem mesmo. Eu vou procurar um neuro, né? Fazer uns exames pra entender tudo isso. É, eu acho que você pode procurar e ver o que ele vai te dizer, sabe? Pode ter sido, não sei, uma crise de ansiedade, um, hum. uma crise de pânico, não sei. O importante é que você vai procurar e ele vai te dizer exatamente o que você tem. E eu tô aqui, pro que daí vier, tá? Obrigado. Então, você não vai embora? Ah, eu tô pensando em ficar, mas se é que você quer que eu vá, eu vou indo lá então. Sério? Então você não vai embora da minha vida? Eu não tenho motivos pra isso. Aliás, eu só tenho motivos só pra eu ficar. E eu tô aqui, independente do que aconteça. Tá bom. Isso é muito importante pra mim, tá? E você também é importante demais. Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes que teus olhos não me têm deixado ver Vô, quer dizer que você quer que te Absoluta, mas que é isso! Vou, mas é bom que eu, que eu vou sozinho, caminhe um pouco E assim eu não fico parado, né? Ó, eu vou, recebo e volto, tá? tá. Eu não demora Tudo bem, vou. Qualquer coisa você me liga, tá? Pode deixar, ô oh, meu neto, viu? Oh, cuidado. <risos> Danadinho. Ai, agora eu vou fazer uma pesquisa aqui. Vamos lá. Vejamos só aramel. Hum. Será Aramel de que, gente? Nossa, quanto, meu Deus! Vai ser muito complicado, vai ser mais difícil do que eu pensei. Capitão Aramel. Caramba, tem vários. Militar, 1975. Ah, ainda tem vários. Meu Deus, o que eu vou fazer? Já sei, vou gravar um vídeo. Hum. Vou gravar um vídeo para o meu canal. <risos> Vamos lá. <coughs> oi pessoal tudo bem aqui tô falando ursinho carinhoso com vocês eu sei que eu tô sumido aqui do canal mas eu vou voltar estou sumido por um bom motivo vem série nova no canal mas antes disso clique em algum lugar aqui da tela ative o sininho Comenta e compartilha com todo mundo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu quero ver todo mundo comentando e ó, eu respondo comentário um por um de vocês E primeiro eu quero agradecer a todos vocês que comentaram, estão assistindo, compartilhando no mundo todo Os vídeos da minha viagem pelo mundo, são vários lugares, então não deixem de assistir, tá bom? Aqui no canal vocês vão conseguir ver vários vídeos mas agora eu estou precisando da ajuda de vocês. É, não posso falar o que, que é ainda, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso conhecer um tal de Aramel. Ou melhor, Capitão Aramel. Então será que você conhece algum capitão aposentado chamado Aramel? Que deve ter uns 60, 70 anos. Vocês conhecem? Bom, se você conhecer, comenta aqui. Tá? Ele já está aposentado, ele serviu aqui no Rio de Janeiro. E depois que, se, que ele se aposentou, ele foi para Recife. Isso, ele voltou pra Recife. Então se você conhecer algum aramel de algum lugar, alguma coisa, você comenta aqui, que eu quero saber, tá? Eu não posso dizer o motivo, mas eu tô contando com a ajuda de vocês, tá bom, meus ursinhos? Beijo no coração de vocês. Tchau. Quem disse, bom que você não vai encontrar uma mãe da sua vida. Ou eu não me chamo Marcos, amigo de Ian. Claro. você sabe o que eu penso da sua mãe, né? Eu tive que contar pra ela, amor. Eu tava lá no hospital sozinha, perdida, desesperada. Eu liguei pra ela, ela foi paciente comigo. E ela falou que eu tava querendo mesmo vir passar uns dias no Rio, sabe? Pra gente matar a saudade, se ver. Você sabe como ela é, você conhece a minha mãe. Por isso mesmo o receio dela vir pra cá, né, Clara? Para, ela mudou muito. Ah, você acredita mesmo nisso, amor? Ela vai me ajudar a superar tudo isso. E aí você vai poder ir trabalhar sossegado que eu vou ter sempre uma companhia. Uhum. Ouvi falar em companhia, é? Davi, que bom que você veio. Me diga, como você tá? Então as coisas. E você, Ivana, Tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou trocar de roupa, porque eu já vi que meus planos de limpar essa casa já era, eu acho <risos> Pode deixar. E aí, minha você, você tá bem? Como que foi tudo? Foi um caos, mas... Estamos aqui. Fala alguma coisa. Ainda tô processando, gente. É sério que você quer contar? É claro. Você tem uma preparação, você sabe. Tem um rumo, gente. Não, eu sei a letra da música, eu vou lá e canto. É só Ai, isso, meu não? meu Deus. Claro que não, louca. Tem que ter uma preparação, tem que ter um negócio. Aí eu vou te apresentar meu coaching, tá? Rihanna, ela é ótima. A sua coach é a Rihanna? É, mas não é cantora não, tá fada, hein? só uma coach mesmo. Ah. Mas você vai precisar, querida, a senhora tá padinha, tida, achando que a vida é isso. Soltar essa caca rachada que chama de voz. Mas tá tão pronto, difícil foi. já, hein? Pra querida, eu preparo. vou estudando aos poucos, daqui a pouco você consegue, é isso. Então tá bom, eu vou entrar nessa. O, o que, que eu faço agora? Eu vou me encontrar com ela, eu posso te apresentar vocês trocam uma ideia. Mas olha aqui, eu acho que ela cobra, tá? Eu te apresento, eu te dar uma dica, ou outra de graça, depois você combina com ela. Será que é muito caro? A gente pode ver. Tá Tô indo pra lá agora. Ah, então vamos, vai. Vamos, então Ei! Ajudinha aqui pra Ai, tu você vou. é muito folgado, eu folgado! Ariel, você sabe onde eu deixei o Ian? Então, Salomé, o. O, o Ariel não tá aqui não. Não eu sabia que você tava pela emissora hoje. <risos> pois é, eu. eu resolvi aceitar o, o. o.. convite pra novela. Eu vim. Eu vim dar uma olhada no, no contrato, tô lendo, tô aproveitando pra, pra assinar o contrato pra ver o, os roteiros dos primeiros capítulos, só isso. Hum, entendi. Nossa, eu não sabia que o roteiro era assim tão emocionante a ponto de você chorar. Imagina também o salário, né, que deve ser tão alto, né, pra chorar desse jeito. Pois é, Salomé, que louco. Chorei de felicidade. Aí, Ian, pra cima de Moá, já sei o que que é, né. Com certeza, é o Bruno com esse gerente de produção, né, esse menino novo. O cara é bonito, Salomé. O cara é ex dele. Poxa. Eles estão lá, sabe? O, o Bruno não parou, não parou pra pensar que, que ele tá. tá chegando, tá rondando e. Quando ele vê uma brecha, ele.. ele vai dar o bote. Confia no seu marido, Ian. Para de ficar sofrendo até da hora. Ai, eu não consigo, Salomé, eu não consigo. Nossa, o, o, o, o Bruno, ele. ele.. ele tem, tem tanto do meu amor que eu. Porque eu fico assim, só de imaginar. Ai, que idiota que eu sou! Mas quem disse que ele vai ser feliz com esse cara? Cara, olha só. O menino, ele é simpático, ele é bonito, eu conheci o garoto, sabe? Mas ele não quer dizer nada, entendeu? O menino é forçado, sabe? É tão sal sabe? É tão sem graça. Ah, Salomé, mas ele sem roupa deve ter... Deve ter algum atrativo, deve chamar atenção. E o Bruno, sabe? O Bruno, ele... Ele tá feliz de alguma forma, ele tá, ele tá contente, sabe, relembrando essas histórias, com as memórias que eles estão contando. Ah, sei lá, sei, assim, tudo bem. Talvez não passe pela cabeça do Bruno me trair, ter alguma coisa com ele, mas, sei lá. Eu conheço o Bruno Salomão, eu conheço o cara que dorme comigo ali toda noite. E, e ver esse brilho nos olhos do Bruno é... É isso que me deixa mal. Meu amor, não leva isso pro coração. Isso só vai te fazer mal. Olha só. Senta, conversa com o Bruno, entendeu? Mostra o seu desconforto para ele. Sabe? Mostra que isso é amor. Sabe? Que a amiga só sente isso assim quando realmente é amor verdadeiro. Ele não acredita em mim, Salomé. Ele, ele acha. Ele acha que eu tô. que eu tô exagerando, sabe? Ele. O Bruno não se põe no meu lugar. Olha só faz é o seguinte, vai pra casa, leva esse contrato, leia com calma, tá bom? Porque olha só, o contrato é já tá todo molhado de lágrima. Eu amo aquele desgraçado, Salomé. Ele também te ama. Mas tá lá, Salomé, tá lá ensinando, perto, o tempo todo, próximo dele, sabe? A... Salomé, hum. Salomé, eu já vi, eu já vi essa cena, sabe? Eu já sei como termina esse capítulo dessa novela, tá bom? Eu sei. Como termina comigo sofrendo O Bruno ele é apaixonado por você Entendeu? E outra coisa Tipo até agora o garoto tá é inocente Até que ele prove o contrário Então você vai fazer o seguinte, você vai pra casa Entendeu? Pode deixar que eu vou ficar aqui Eu vou estar observando E se eu sentir alguma coisa tipo de, de estranho Eu vou chegar e vou enquadrar o garoto Pode deixar Não fica assim Salomé é, O outro Tá te chamando lá na sala dele Tá, eu já vou lá. Obrigada. Tá, tá certo. Ai, fala. É melhor ir pra casa mesmo, Salomé, eu tenho que ir pra casa. Ah, vai, vai, vai pra casa, é melhor pra você, entendeu? Respira, vai pra casa e fica com você, tá bom? Nem com jogador, Salomé. Nem com jogador, nem com gui. Na olha que eles foram dois caras que eu amei de verdade. Eu senti uma coisa que eu tô sentindo agora. Uh, talvez eu... Ele tá ficando velho, né? Ai, que velho, para! Você tá assim porque você realmente ama, entendeu? A gente começa a amar cada vez mais, acontece isso. Eu, hein, olha só, só quem ama de verdade, entendeu? A gente, a gente sente esses esse, esse sentimentos verdadeiros. Tá? Então, olha só. Respira, entendeu? Não deixa ninguém te ver assim, entendeu? Sai pelos fundos, tá. tá? Antes de sair, lava esse rosto, tá bom? E qualquer coisa eu vou falando pra você, tá? O que estiver acontecendo por aqui, relaxa. Tá bom. Obrigado, Salomé. Vamos lá, entendeu? Otto também tá querendo, tá, tá me caçando, tá? Eu não sei o que ele quer falar comigo. entendeu? Olha que isso é coisa boa. Respira, vamos lá. Oi. É... Júnior, tudo bem? Oi, a gente se ah. conhece? Ah, não é você o novo namoradinho do Jardel? Será que a gente pode trocar uma ideia? Às vezes pende, e o um menino se equilibra pra viver. De pedra tirada e golpe seco. Se defende. E quem já sabe, finge que... Tiago que você me alcançou, viver. tá? Vai dizer que você não gostou. Ah, gostei. Você é que te deu hoje, hein? Gente, tá todo romântico, todo brincalhão, o que que foi? O que que é isso? É culpa? Não. Isso é amor. Eu te amo. Ah, também te amo, jogador. Muito ou pouco? Muito. É de verdade ou é de mentira? É de verdade. Só hoje ou pra sempre? Pra sempre, né? <risos> Você tá maluco? O que foi? Vamos beijar aqui assim, ó, na praia, pra qualquer um que quiser viver. <risos> Danes, a gente tá junto e é isso que importa. E olha aqui, trocando de assunto um pouco, eu fiquei um pouco com ciúmes dessa declaração que tu deu do teu ex. Ah, para, seu mentiroso! Você falou que eu não tinha se importado! Mentira, né? Claro que eu me importo. E tem mais eu sinto mais ciúmes de você do que você de mim, tá? Ah Hermes, é, para com isso. Nada a ver, nada a ver. Impossível isso. Olha só pra você, meu bem. Oh. Olha só pra mim. Vem que esse papo seu manso não, cara. Você é esperto, amigo, bondoso, carinhoso, mandão. Só um pouquinho. E quando não fazem o que tu quer, sai de baixo. Olha! Até que eu gostei desse jeito de você me definir, sabia? E tem mais. Pessoas pobres de espírito, que não conseguem enxergar além, talvez não se interesse por você. Mas quem consegue enxergar além disso tudo, isso aqui, é que sua beleza é isso daqui. E ai de quem vim de gracinha que seu namorado é ciumento sim e vai dar porrada. Olha! Ouvir você falando isso com essa sua voz de trovão. Meu Deus! Mas não vai ser preciso da porrada em ninguém, não, tá? Até porque, querido, eu também tenho ciúme do senhor, viu? Eu também tenho muito ciúme. Não precisa de ciúme de mim, não, porque eu não quero ninguém além de você, tá? Eu te amo, jogador. Eu te amo, meu maluquinho. a gente vai junto pra sempre? Claro, nessa vida e né? todas as outras que a gente tiver. Hum, gostei disso. <risos> Olha aquela nuvem ali. Não parece um coelho precisa dar um salto? <risos> Qual? Aquela ali? Sim, aquela... Não, claro que não. Ela parece... Ela parece um pato olhando pra gente. Pato? É, não. <risos> Chega aqui mais perto. Um novo jeito de entender Uma dor que já apareceu em funda Surge sempre uma linda razão pra permanecer É que o um menino não desiste da aventura De amar os próprios sonhos Ai os... oh, yeah, Ernest... Tem dias que eu tô assim. Saudade aperta. Fica bem onde você tá, viu? Foi assim que aconteceu. Então quer dizer que ele voltou a ouvir essas vozes. Como assim ele voltou a ouvir? Ele já aconteceu isso antes? Então, há mais ou menos um ano atrás, ele se queixou que ele via alguém dentro de casa. Eu logo achei que era a cena, que era a coisa da cabeça dele, entendeu? Mas numa volta dessas de viagem minha, ele... A vizinha me falou que eu via ele tarde da noite conversando com alguém dentro de casa. Eu fui questionar ele a respeito disso, ele falou que realmente ouvia umas vozes, pedia pra essa voz ir embora, mas só ouvia esse sussurro. Né? Não, não, peraí, calma. Ele ouvia vozes, via... Enfim, vocês nunca procuraram uma ajuda? Então, a gente só procura ajuda quando a coisa né? Antes do nosso cumprimento, eu voltei a questionar ele a respeito disso, mas ele falou que realmente não ouvia mais nada. Mas como, como é que isso é possível? Sabe, o, o Jardel é um cara tão bacana, é tão trabalhador, tão sensível. Eu quero ajudar ele. Eu sei que, eu sei que ele é isso, porque a gente ficou junto durante três anos. É verdade, eu esqueço às vezes que, que isso aconteceu. Mas olha, eu tô te procurando justamente pra poder saber como lidar com isso, saber como eu posso ajudá-lo, aonde procurar ajuda certa. Então, eu cheguei a conversar com alguns especialistas, né, e fiquei bastante chocado com algumas coisas que eu ouvi, mas o que mais se aproximou do que eu, do que eu tava vivendo me disse que o Jardel poderia estar desenvolvendo sintomas de esquizofrenia. Como é que é? Eu já tô indo então, vamos. Ah, tá bom. Ah, claro, quando começa o telefone com a mãe dela, só amanhã. Deixa meu beijo pra ela e depois eu apareço com mais tempo pra conversar com vocês. Né? Obrigada, gente, você tá bom. tá? nada. Qualquer coisa me liga, viu? Você também. Ai, ah, mãe, tá vendo? Por isso que eu não me abro, não digo as coisas, não conto nada. Você também não facilita, né, poxa? Mãe, isso tá muito bem conversado Entre mim e a Vanessa Não precisa É porque nós duas somos as mãos da criança, né? Mãe, já falei que não precisa Para com isso Olha só, eu não vou discutir isso com você Muito menos no telefone, tá? Mãe, porque eu tô grávida? Eu não posso ficar me estressando eu não posso me desgastar com essas coisas Ela desligou. Ela falou que entrar no primeiro avião e ela desligou. Sua mãe também não, baby. É você quer o quê? Ela sabe quanto que eu odeio que ela fique me na minha vida desse jeito. Ai, amor, você foi lá, pediu ajuda, agora aguenta, né? Olha só, eu só espero que ela não venha fazer confusão. Que assim, eu não vou ficar quieta, não. Você sabe, eu tô numa fase da minha vida que eu não vou aceitar. Se ela vier de deboche, de piadinha como ela faz, eu não vou ficar quieta, não, cara. Eu vou responder. E se ela quer guerra, é guerra que ela vai ter. Porque a guerra sou eu. Você sabe? Eu não tô com paciência pra sua mãe, claro. Para, Vanessa. Ela não vai ter guerra, nem briga, não. Era isso que a gente achava da outra vez, né? Nenhuma das outras vezes eu tava grávida. Ah. Você tá certa. Eu espero mesmo que essa gravidez sensibilize sua mãe. Mas, escuta, ela não falou nada sobre o bebê Eu não falei sobre isso com ela ainda. Quer é que você falou da gravidez com a sua mãe, Clara? Ah, eu falei que ela precisava saber, né? Que eu tô uma gravidez de risco. Mente pra sua mãe pra quê? Eu não menti. Tá, eu omiti. Mas deixa aqui com ela aqui, eu falo com ela pessoalmente. Tem coisa que pelo telefone é só desgaste. Vem cá. Cadê o Davi? Ah, Cadê o Davi? Foi embora, né, Clara? Você ficou uma hora no telefone com a sua mãe nunca vi ter tanto assunto. Meu Deus! Tá, depois eu ligo pra ele. Tô cheia de fome. Bora cozinhar alguma coisa? Não. Bora? Não. Vamos? <risos> Vamos! Não, Clara. Você não vai pra cozinha. Eu vou pra cozinha. Vai, não bate, não Eu vou ter que repetir tudo. Fala, Kleber. Kleber? Cobra? Bem nome de ator pornô mesmo, hein? Não, não, sim, eu tô saindo da casa de duas amigas, tô indo pra casa do namorado agora. Pode ser amanhã? Não, não, claro, me passa o endereço, então. Não, beleza, eu, eu, eu acho que eu sei onde é. Sim, sim. Não, a gente se encontra, então, amanhã. Pode deixar, vou chegar no horário. Tá bom, tchau, tchau, até Será esse trabalho que o cobra quer me arrumar? Kleber cobra. <risos> Espero que não seja esse lado. Olha, eu tenho mesmo que ir. Eu tenho algumas coisas pra poder resolver. Eu tenho que viajar hoje ainda pra Manaus. Pensa na distância. Júnior, calma. É, antes de você, eu queria te pedir um favor. Claro. Por quê? Será que você podia me dar o seu número? É porque assim. O Jardel, ele é meio fechado, ele, meio não, completamente fechado, acho que ele tem vergonha de, de falar pra mim o que ele tá passando, sabe? E, e, eu, e eu quero muito ajudar ele, eu vou ajudar ele. E como você já passou por isso com ele, eu acredito que a sua ajuda vai ser muito bem-vinda, claro, se você quiser. Você gosta mesmo do Jardel, né? Ah, a gente tá... ele tá me fazendo muito bem, eu tô fazendo muito bem pra ele, pelo menos eu espero. Mas o mais importante agora... É... ele superar esses problemas que ele tá passando, entende? Tudo bem. Anota meu número aí. Assim que você quiser precisar de alguma coisa, você pode me ligar. Anota, eu sou ex, aqui. Eu sou ex do Jardel, mas eu não quero mal dele. Muito obrigado. Sério. Ariel. Ariel, você viu Salomé? Ó, oh, a vaga do estacionamento do carro dela é livre, eu acho que ela foi embora, pelo menos foi o que ela me falou. É, mas eu tentei ligar pra ela, não tá respondendo, não avisou nada. Tá ok, eu vou, vou ligar pra casa. Ô Otto, tu daria um segundinho? É uma conversa rápida. Pode falar. Então, é sobre o Alvinho, o novo gerente de produção. Sim, eu precisei contratar o Alvinho, ele foi muito bem recomendado, fala que é o cara. E assim, trabalhou oito anos na TV Mononoke, então... Isso, precisei trazer. Mas o que, que foi? Então, o é, que acontece, o Bruno falou comigo, ele não pediu pra eu conversar contigo, mas como eu vi que isso pode gerar um problema aqui dentro da emissora, então eu resolvi conversar contigo. É que o Alvinho, ele é ex do Bruno. Sim. É, e aí eles tiveram um relacionamento razoavelmente duradouro, pelo que o Bruno falou, algo bem intenso, assim, tiveram alguns problemas mais pro final, inclusive o Arthur teve envolvido nessa história. Você lembra disso? Não lembrava. Eu achei que eles eram só conhecidos, não lembrava que ele era ex dele. Não, ele é ex e assim, daqueles ex que marcou bastante a vida do Bruno. Mas aí, você acha que pode dar algum problema? Bom, o Bruno me falou que pra ele não, não, é, não tem muitos problemas, né? Mas o problema de verdade é o Ian, né? Que ele tá um pouco chateado com essa situação, inclusive já começou a ter alguns problemas em casa. Nossa senhora, você acha que de bola fora, né? Não, acho que não. Da Tem uma forma da gente resolver isso, é só não colocar o Alvinho trabalhando diretamente com o Bruno, né, pelo menos até essa situação passar e o Ian perceber que o Alvinho não é mais um, né, um, algo que desperte desejo. Não, um... não, é completamente, eu entendo, ainda mais que é o casamento dos dois, né. É isso. Vou fazer o seguinte, então, Ariel, eu mesmo cuido disso, tá ok? Tá bom. Vou resolver isso pessoalmente. Certinho, então. Tá ok? Tá ok. Até mais. <Situra> Cada amanhecendo, gente, olha, segue 5 horas da manhã pra aqui de casa. Santa Marylin, Santa Carmen Miranda, Santa Evita Piola. Ai, me ajudem, meu amor de Deus, eu preciso tanto lançar o meu programa, eu, sabe, nada é melhor que vocês, minhas as marchas, sabe, que podem me ajudar, eu tô tão nervosa, eu quero me lançar o um estrelato, eu quero ter meu programa, poxa vida, eu sou tão esperta eu sou tão legal, o que pode ter acontecido? Ó, oh, na primeira vez, tipo, o programa, o, o programa não, o estúdio pegou, pegou fogo. Aí no segundo, o convidado não foi. Aí, sabe o que eu penso? Eu acho que é assim, sabe, mau presságio né? Mas, poxa, mas eu sou tão legal com todo mundo. Ó, oh, tá pra nós. Pede, a Deus, pra liberar vocês pra me ajudarem um pouquinho, sabe? Eu... Sabe, eu só quero me lançar, eu quero ter um programa, sabe, tão legal. Eu queria cozinhar como a Ana Maria faz, eu queria ter um encontro igual a da Fátima, sabe. Eu queria dar notícias boas, sabe, igual a Maju já que a gente é, é parente, né. Então, puxa, puxa, sabe, ajudar. Ei, meu Deus, libera as minhas divas masters pra me ajudar, por favor. Não peço mais nada, tá bom? Ó. Oh. Se cuidem, tá? Obrigada. Eu vou estar aguardando ansiosamente tá? a ajuda de vocês, a graciosidade de vocês, tá bom? Agora eu preciso ir porque eu vim disfarçada. Eu tenho que voltar antes das seis. Até ah, tá que enfim, né? Cadê você? Estava te procurando. Tava só pensando na vida, Bruno o telefone quando pensa na vida? Sem bateria, ó. Fiquei totalmente zerado. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Precisava falar comigo? Aconteceu algo muito urgente? Não, não aconteceu nada muito urgente. Eu só queria saber de você, né? Sumiu? Hum. Sei. Não para com isso, vai. Vamos deixar um fantasma que já tá. Morto, enterrado, atrapalhado. A gente, pô, nossa vida, nosso amor, que isso? Bruno, olha só. É porque não tem como explicar, mas... Você não vai entender, mas... Os seus olhos brilham quando você olha pra ele, Bruno. É sério. Eu não consigo te explicar pra você entender, mas é isso. Ah, cara, você vai assistir com isso até onde? Até quando? Os meus olhos brilham, que a forma que eu olho pra ele não tem nada disso. Os meus olhos brilham pra você, Ia. Será, Bruno? Será que é só pra mim? Será? É só pra você, Ia? Hum... Ah, mas não é isso Muito bom, mano Eu você Nem Só porque eu tenho que ser seu erro, não? Hum. É você achar que ultimamente Que o sexo resolve tudo Eu não acho que o sexo resolve tudo Foi você mesmo que disse que não transar é não de problema. Mas <risos> eu disse Então faz assim Transa comigo quando você estiver com vontade, quando você quiser. Não quando você estiver tentando corrigir o tá bom? Estou no quarto. Desisto de tentar entender. Que você, se você fosse ficar feliz em me ver, pode ficar tranquilo, meu chapa. Eu não vim aqui para encher teu saco, não. Até porque quem é vivo sempre aparece, né? Eu vim para te oferecer uma parada das boas, moleque. <risos> Obrigado, <risos> tá, mas não quero. Não Caramba, mas você não deixou nem eu te falar qual é da parada, qual é do bagulho, moleque. Não é treta, não, Zé Mané. A parada é das boas mesmo, entendeu? Bom. É uma oportunidade de você ganhar muito mais do que essas molas que pagam lá pra você ficar na praia vendendo, vendendo água, cara. Pelo menos é um então, trabalho honesto, né? Ué, mas quem que que falou que o que eu vou te oferecer não é um trabalha mais? <risos> Vindo de você, cobra, <risos> eu te cujo. Poxa, cara, assim você, é. você me ofende. Hum. Tô falando sério, cara. Não é, não é treta, não. É uma parada boa. Eu conheci o um Magnata aí e ele me fez uma proposta, entendeu? Não é pra mexer com parada errada não. Aí é com você, cara. Vai depender de você, entendeu? Vai depender de você e, e é isso, cara. A parada, sabe qual é? O lance é... é tirar roupa. Deixar a galera loucona, sabe? Dançar. É um clube de mulheres ou até mesmo pra quem curte ver macho pelado. Mas aí, o que que tu me diz? Fala aí. Fala, pô. Vai ficar só me olhando? Eu tô Ó, tá tô saindo, hein? Tá beleza. Sem problemas. Sabe que esse gelo que você tá me ah, dando tá me aí. deixando mais acertado ainda? É mesmo, Bruno? Não, não. Não, não sabia. Mas tá deixando. Para <risos> com isso, vai. Vamos parar com essa bobeira. Chega, já deu. Você sabe que ouvi Alvin... o Álvaro? Hum. não significa nada pra gente. Né? Então... Tá bom. Quer ir pra onde? Tem... Pera, você tá achando que eu tô indo Eu não tô achando nada, eu não falei nada, só te fiz uma pergunta. Ah, tá. Tô indo na casa da Carol. Uhum. Ele testou com uns problemas lá, eu se consigo ajudar. Tá bom, faz muito bem. Vai sim. E você, vai fazer o quê Vou fazer um lanche. O Marcos tá vindo pra, pra trazer o avô dele. Eu vou conhecer o avôzinho dele. Uhum. E a gente tá pensando em uma baladinha mais tarde. De leve, suave. Aí, se você não demorar, chega e vai com a gente. Mas maladinha. se por acaso você demorar, eu vou estar com eles. E quem deixou você ir pra falar <risos> de Para, Bruno. Você é o meu marido. Não é meu dono. E uh, fala assim comigo que eu vou ter que te castigar. Ai, né? porra, você faz isso só porque você sabe que eu gosto de apanhar, né? Você gosta de apanhar? Eu gosto. Faz o seguinte. Hum. Desiste desse lanche? <risos> deixa esse lanche pra lá É? Deixa, deixa esse eu te lanche. lanche. Você quer me lanchar? Eu te é. É. é? É mesmo? Ah. Hum. Não, olha aqui. Ah. Vamos deixar isso pra depois da balada? Depois, com uma tequila, um vinho, vai ser muito melhor. O ah. que, que você acha? Eu acho que eu desisto, né, Ilha? Eu desisto, aí <risos> para! Por quê? Ah, eu tô indo pra casa da Carol, tá? Uhum. Dá tempo, você me manda a localização que mais tarde vou na balada. Juízo Deus! Como é que resiste a um homem desse me encostando aqui nessa geladeira? Como é que resiste? Olha, vou te falar hein, geladeira Você viu que eu sofri, não viu? Meu Deus, esse homem encurralando aqui, gente Vou vontade de arrancar a roupa dele, entrar aqui dentro pra poder ver se passa esse calor não, mas não, não vou, não vou, eu tô certo. Eu tenho que me fazer de difícil. Porque o Bruno precisa. Caco Macaco, olha pra mim, faz uma filosofia aqui comigo, olha pra mim. Fala aqui, fala comigo. Você tem que entender. O Bruno precisa fazer o quê? Me valorizar. Ele precisa valorizar, ele precisa saber que eu tenho meus valores, que eu tenho os meus sentimentos. Ele precisa levar isso em consideração. Meter a mão na cara daquela cara maldita, sapiar a cara dela. Tô certo ou tô errado? Fala, geladeira, fala, Caco. Alguma coisa, uma palavra de incentivo pra mim, pra minha vida? Meu Deus. Eu tô muito doido. Eu tô conversando com o de cozinha. Ninguém ouviu. Nem é caso de internação. Nem é! O Marco tá chegando, você terminar de me arrumar, gente. Mas e aí, moleque, vai? O que, que você vai... vai falar nada não, pô? Sem não, cobrar? Essa top parada aí tá muito sinistra. Né? Cara, sinistro, sabe que é sinistro? É você hum. se contentar com o posto que era do Apolo e achar que é o melhor que a vida tem que te oferecer, cara. Pode até ser, mas pelo menos lá eu não tenho a correção nem polícia na minha porta Claro, mas você não vai ter a ação de polícia nenhuma. É só você é. fazer a alegria da tua você ter que ver a nossa. Muito suspeito de sair com o Abraham uhum. Dá não. Então, tá. Tentei, né? Mas o que eu posso fazer se... Você não quer sair do abismo que você se meteu? então tenho nessa. Cobra. Hum. É... Manda a mensagem então, depois o local e a hora. Não garanti não, é só pra... Sei lá, vai que eu vou aparecer. Beleza, você vai receber já já entre o seu lado. Entendeu? se eu não vai entender essa palavra que a gente vai não, Marcos. Ei, tu, e, Marcos. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vou. vai, bebe, bebe, bebe, bebe, é olha só, deixa eu falar, <risos> tem uma ralada aqui maravilhosa, que é muito louca, entendeu? É uma parte chamado ferro, por que ferro? Porque a gente entra lá dentro e a gente sai igual uma cães, porque a gente perde. <risos> é. <risos> é. <risos> Fala, Marcos! Fala, Marcos, que é loucura, é louco! Que isso, mas... Vou Calma, é, é assim mesmo, tá? Ian é meio doido. Mas você vai conhecer o Nando, isso? vai conhecer o raia, Ah, é verdade. Tá é, é é o Ian saco. é meio doido, o Nando é completamente doido, entendeu? É louco, mas não é! Marco, é. ah, seu amigo é legal, né? Ele é! é muito legal, é... maravilhoso. Calma. Que legal, seu avô. Gente, você não é. gostou sua avó, você é. não tem nada dele. bebe Deve... amigo. Calma, o que é isso? Meu